Você uh, tem que entender que isso aqui, mano, não é bag-bang Legal, você pode falar do arturismo quanto você quiser Falamos de preto, falamos de branco A hora é que falar do vermelho do sangue Que vai escolher na sua frente Não importa o rimo pra gente fala, Se falar de um assunto que é confortável É quando é pra gente Eu também sinto isso na pele Só que rimando eu já executo Eu falo muito de preto de branco Mas preto vai ser foco no seu luto Você falou de preto e branco Falou até tipo de luto Perdeu até a alteração, já começou a ficar puto. Mano, agora já pega a visão, meu parceiro, agora tu não vacilou. Sangue, tem muito gosto aqui no chão. Hein?